Todos os animais de uma floresta tropical estão sujeitos a alta umidade e temperatura e se não tiverem o um corpo perfeitamente limpo, isto favorecerá o crescimento de pequenos animais e até de alguns vegetais. Diante disso, todos fazem o melhor serviço possível, como este beija-flor, que limpa o corpo e depois te acolhe a poeira. Mas os vegetais são desprovidos dessa possibilidade, como esta linda planta cujas folhas viçosas vão perdendo com o passar do tempo todo o seu brilho, pois tem sua superfície totalmente recoberta por musgos e líquens. E nesta situação, suas folhas acabam por perder sua função principal, que é a captação da energia do Sol para a produção de seus nutrientes básicos. Esta condição acaba por reduzir drasticamente a vida útil de uma folha, e se nada for feito para reverter este quadro, A superfície das folhas acabará por ficar inteiramente recoberta milímetro por milímetro diante dessa realidade a natureza selecionou um pequeno inseto que foi incumbido de executar este serviço de limpeza o seu nome popular é piolho das cascas que de piolho não tem nada pois seu aparelho bucal é mastigador e com o qual consegue remover qualquer tipo de brotação de líquens e de musgos que são encontrados em uma folha. Mas uma árvore é composta de centenas, algumas vezes milhares de folhas, e algumas são grandes, que para este pequeno inseto, seria como um grande campo de futebol. Além do mais, esta é uma folha relativamente limpa, com poucos depósitos de líquens e de musgos. Já numa folha muito comprometida, é necessária uma grande quantidade deles. Um verdadeiro batalhão, que é composto de várias ninfas e de alguns adultos com asas, que executarão o árduo serviço de forma eficiente e rápida, pois a folha necessita urgentemente de recuperar sua atividade, de sintetizar os nutrientes necessários para as funções vitais da planta. Porém o serviço não é absolutamente perfeito, também pudera, o que sobraria para as próximas gerações? O nome piolho das cascas está intimamente ligado com o fato de se aglomerarem nas cascas das árvores nas quais eles vivem e se alimentam. Estas aglomerações juntam centenas, algumas vezes milhares de indivíduos, que estão aí simplesmente tirando um bom cochilo, aguardando o próximo período de comilança. Para eles virá logo pois eles têm um ciclo muito rápido de vida que acaba por combinar perfeitamente com as necessidades das árvores e manter suas folhas o mais limpo possível. Este inseto deveria ganhar um prêmio de utilidade pública devido aos inestimáveis serviços prestados. Mas se pensarmos bem, este prêmio ele já ganhou, pois é um dos poucos que desfrutam este tipo de cardápio. E com um apetite invejável. Observá-los comer na superfície de uma folha é como ver um rebanho de ovelhas famintas saciando sua fome na grama verdejante. É possível até mesmo observar que seus pequenos abdômen vão aos poucos dilatando, aumentando de volume. Pois este tipo de alimento é de difícil digestão. Após este festival gastronômico, chega o momento de uma tão esperada soneca, na qual estes comilões irão processar o alimento e depois eliminar o excesso de uma forma bem curiosa, arremessando-lhe o mais longe possível. Mas devido ao hábito de se aglomerar, o mais longe pode ser a cabeça do próximo. Se você não viu, veja de novo. Em um ecossistema, cada habitante tem uma função determinada e o seu mérito não está ligado à nobreza do seu posto, pois cada função é essencial para o bom funcionamento do todo.